O sistema Moodle consiste de uma plataforma de aprendizado projetada para fornecer aos educadores, administradores e alunos um único sistema robusto, seguro e integrado para criar ambientes de aprendizado personalizados. Para que possamos ter acesso ao sistema digitamos seu endereço na barra de pesquisa. Ou pesquisamos em um site de busca de sua preferência as palavras-chaves. Moodle TFPR. Na tela de login, precisamos informar a identificação do usuário e a senha. Estas informações são previamente fornecidas pelo Departamento de Registros Acadêmicos. Para efetuarmos o login, clicamos em Acessar. Se todas as informações estiverem corretas, você será direcionado a uma página como essa. O Painel de Controle do Usuário onde podemos navegar entre as disciplinas cadastradas por seu usuário. Caso procure por uma disciplina que esteja fazendo, mas não esteja presente no painel do usuário, você pode encontrá-la entre os cursos do seu campus. Para irmos até lá, clicamos em Página Inicial do site. Na página inicial, escolhemos o campus Cursos Superiores, Bacharelados, Engenharia Química. E por fim, metodologia da pesquisa. Para se inscrever em novas disciplinas, precisamos informar uma senha de acesso. Quem normalmente informa essa senha é o professor. No meu caso, a senha é 1234. E então clico em, inscreva-me. Se a senha estiver correta, sua inscrição será realizada. O MUDOU conta com muitas ferramentas, itens de interação e de recurso. Como o vídeo é só uma introdução, mostrarei os mais usados. As disciplinas podem apresentar vários itens de interação e de recursos. Como exemplo, os itens de interação podem ser de atividade online, um chat, um quiz e uma pesquisa de opiniões. Já os itens de recursos são compostos por livros, anexos, links e pastas. Podemos começar interagindo com a atividade online, então iremos até ela para vermos sua descrição. A atividade pede um fichamento a respeito de um texto. Felizmente já tenho o fichamento feito, só preciso enviar. Clico em, adicionar tarefa. E arrasto meu anexo à área de transferência. E logo depois clico em, salvar mudança. Pronto, arquivo enviado com sucesso, seu professor já tem acesso à sua atividade avaliativa. O quiz é outro item de interação. Um jogo de questionários que tem como objetivo fazer uma avaliação dos conhecimentos sobre determinado assunto. Para respondermos clicamos em, tentar responder o questionário agora. Leio a pergunta 1 do questionário, e então escolho uma das alternativas. Vou marcar como verdadeiro. O questionário que estou respondendo tem várias páginas. Clicarei em Próxima página e responderei o resto. Um quadro no lado esquerdo mostra quantas etapas faltam, e a etapa atual. Clico em Próxima página. Clicarei em Finalizar tentativa. Para salvar nossas respostas, clicamos em Enviar tudo e terminar. Na confirmação, clicamos em Enviar tudo e terminar novamente. O feedback mostra que as respostas estão certas. Outro comum exercício é o de relacionar colunas. Clicarei em Tentar responder o questionário agora. Nessa categoria escolhemos as respostas que mais se adequam ao seu enunciado.